Bom dia Brasil Na verdade bom dia pra mim né Hoje é dia, não sei que dia é hoje Acho que é 19 Sábado, são 7 e meia da manhã E talvez venha aí Talvez seja hoje o dia Porque eu estou começando este vlog Que vou ver se dá certo né Vou colocar essas prateleiras Que eu comprei Ai. Prateleiras de livros Novas Nesta parede Aqui Atrás de mim, em cima do computador. Vamos ver o que, é que vai dar. Na verdade, eu vou colocar que eu digo. <risos> porque eu não tenho habilidades com essas coisas de paredes e furadeiras. Mas é isso. Agora tem um, uma questão. A gente ficou encucado. É porque essas bichas, primeiro, que são fininhas. São naquele material que não é madeira-madeira. É tipo um isopor. E ele já vem com essas coisinhas sei lá, que vai metade na parede E essa metade aqui Fica aqui dentro da prancha E só vai até aqui, mais ou menos Porque é só esse tamanho aqui, que eu não sei nem que tamanho é esse Tipo, alguns poucos centímetros Aí, a dúvida é Será que vai caber? Será que vai dar os livros? Talvez, aqui No Rótulo, diz que essa aqui É a de 90 centímetros E cabe até 23 quilos Suporta até 23 quilos com peso distribuído uniformemente. Eu não sei onde eu vi isso de peso sendo distribuído uniforme, mas é a coisa mais lógica. Eu vim três de um lado só, pode ser que dê problema, né? Nesses, nesses pinos, nessas coisas. Essa é 90 centímetros. Agora, essa outra, que só tinha uma na loja, inclusive veio com defeito. Tem um buraco aqui, essa parte. Vamos ver o que é que vai dar, mas enfim, tem 120 centímetros. 120 é maior, <risos> tem mais pinos, são 4 de sustentação. E disse que aguenta até 30 quilos. Vamos ver. 30 quilos não dá 30 livros. Dá mais de 30 livros. Dependendo dos livros. Porque os livros não pegam 1 quilo todos, né? Mas eu vou ver também como é que eu vou fazer a organização ainda. O povo todo tá dormindo acordou agora. Bom dia! Aí pronto. Em breve, novidades. Essa é a introdução do que é que vai acontecer nesse vlog. Vou colocar as bichas. Vou colocar os livros. E provavelmente também já aproveito para pegar essa estante aqui. E dar uma arrumada, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos embora. na vida Se segurando pra não cair De 2020 Eita, moleque, tá coitado Chega a estar esquilangado É óbvio que passou a manhã inteira Agora já é tipo uma hora da tarde E o quarto tá assim, ó Nesse estado Impressora fora do canto Meia roupa jogada, um veja um, Camisa pendurada A mesa toda bagunçada, não sei o que Um caos Essa é a situação que eu tô passando por aqui, estátua, estátua, como <risos> eu ia dizer, estante. Prateleira na cama, Kindle, máscara, camisa jogada. E pronto, né? Primeiro eu vou dar uma organizada nisso aqui, para poder tirar tudo do canto e deixar esta paredezinha aqui livre para colocar uma prateleira em cima, a menor e a maior embaixo. Depende da altura, eu queria colocar a primeira alinhada com essa prateleira aqui, tipo assim, na altura mais ou menos desse, desse coisa da rede e a outra um pouco mais abaixo. Só o espaço de, de um livro padrão mesmo. Livro tipo desde Jones, que já tá aqui. Tipo assim, a altura de um livro, um pouquinho mais, pra colocar as duas e ficar uma altura legal, porque eu não queria que ficasse essa mesma distância que tem aqui, sabe? Que eu acho muito alta, de uma de uma, uma prateleira pra outra, né? Esse espaço todinho aqui. Já comecei a separar aqui, mais ou menos, os livros que eu quero botar nas prateleiras. Tipo assim, livros do mesmo autor. Ou livros de séries, quem sabe. Essas séries que estão aqui juntas. Eu pensei em colocar os livros da Tag também. Que estão aqui. E ali atrás são livros técnicos, né, profissionais, que eu ia botar mais pra frente, botar os da, os da tag todos nas prateleiras conforme fossem chegando. E como são livros pequenos, não são livros que pesam muito, que eu tenho medo também de derrubar tudo. Os livros de Daniel Galera eu também pensei em colocar lá, e os de Marcos Suzaki, os meus livros dos meus autores que eu gosto bastante, né? E é isso, até agora nada feito. Também tenho que ver como é que eu vou fazer a organização dessa estante, porque eu não sei se eu vou organizar, sei lá, por cor, por autor, por editora, não sei. E estamos nesse dilema, menino que caos, meu pai do céu. Agora outra coisa que aqui é venta muito. Vento, vento, dê ouvir, mas tô elevado. E de cima desses telhados aqui vem muita poeira por aqui. Então eu tenho que ver todo dia e ainda fica nessa situação. Olha ali, poeira no chão, tá vendo? Aí pronto. E consequentemente também eu todo dia amanhã sendo gripado sem saber por quê. Olha a situação desse ventilador preto, a poeira na minha cara, eu respirando tudinho, em tempo de ter um passamento, de tanto respirar, poeira sujeira. Aí o vento entra por ali, bom que é ventilado, mas o calor também, quando bate, não perdoa. Ali uma luz, e é isso, sabe? Tour pelo quarto, antes das prateleiras e da arrumação. Quando tá feito na parede, o que eu tava vendo é que isso aqui é meio torto. Tô começando daí, não dá pra ver não, mas... <risos> mas eu acho que é torto. Aqui a gente tem o um espaço entre os buracos de 30 centímetros. Então, vou ter que pegar 30 centímetros na parede e pegar esse negócio aqui, enfiar na parede. E esse negócio aqui vai ficar enfiado aqui. Tô confiando? Tô. Ah, pensei que não ia... Pensei que não tava, não. Mas agora que eu botei aqui, eu tô, eu acho. Vamos ver o que é que vai dar. Agora se cair tudo, também, paciência. Aí cabe a vocês comprar as coisas com o meu link. <risos> pra poder me dar comissão, não ter condição de comprar uma prateleira nova se essa aqui cai toda no chão, tá certo? Fiquei sabendo na internet, <risos> eu fui consultar os universitários, me disseram que tinha que furar com uma broca menor e depois furar com outra maior por cima, então eu tô botando aqui uma sete e arrochando essa bicha aqui 7 porque vai fazer o furo e depois que fizer o furo com a menor, aí faz com a outra por cima pra não arrombar a parede e cair a casa. Uh! Tá, pêndula? É agora a hora da verdade. A broca, porque aparentemente estava furando com uma broca para madeira, o buraco ficou do mesmo canto <risos> que tá, a gente começou, ficou. Eu peguei outra maior, sem ponta, talvez esteja fazendo tudo errado aqui. Os, né, quem é experiente aí vai me dizendo por quê. Na verdade, não vai me dizendo, não, porque a esse momento já vou ter terminado tudo. Mas vamos na sorte. Gente, quase uma hora depois <risos> Era 12:40 Quando eu gravei o último take Furando Cheguei com o ombro cansado Agora são 13:20 e 20 e pouco O chão Imundo Só poeira online E vamos ver Se a distância deu certo Porque depois de tudo Nem a distância tá certa Aí pronto Vai ter que desfazer o esquema todinho <risos> Tá torto, acredita <risos> O martelo, simplesmente que a distância não é a mesma distância do escuro. Então eu vou pegar o martelo e pra, pra, pra dentro. Eu vou passar por essa situação. Mas se tá reto Depois disso tudo, meu pai Tá bem retinho Bem retinho não Nós vamos ver também de close, né? Porque ficou um pouco Ficou Mas aí Como eu não vou botar bolas de guti Primeira instante, instante não, como na é não prateleira pronta no seu devido lugar, acho que está centralizado na parede. Agora, segunda, né? Que é maior, são quatro pontos em vez de três. Essa aqui já foi difícil com três. Daqui para de noite eu volto. Eu nem ia filmar o processo da segunda prateleira, mas vou filmar. As marcações já foram feitas, nivelado, tá tudo certinho. E vamos para furadeira. Agora eu vou furar direto com a furadeira com a broca número 10. Tomara que dê certo, porque da outra vez ajudou um pouquinho a furar antes. Sim, mas vamos ver, não quer que vai dar, né? Porque ninguém tem tempo mais para estar esperando isso não. Agora também se não furar, aí eu só tenho que chorar. O negócio é botar bem no meio aqui, porque eu botei um pouquinho torta. Minha gente eu tô morto, mas olha só o serviço feito. Espera ainda, deixa eu só mostrar aqui porque claramente dá pra ver. Tá reto? Não. Mas <risos> é o que tem para hoje. Deixa eu mostrar aqui de longe, para vocês verem assim. Tá mais ou menos, né? Quando eu botar ali eu acho que vai dar pra ter uma noção de como é que tá mais ou menos. Mas deixa eu virar a câmera para mostrar de frente. Olha só, claramente tá um pouco torto. Aqui se eu botar o nível. Hum, tá no meio. Não, mas aí também ninguém se importa, que as coisas não vão sair caindo. Aqui já tá um pouco mais torto. Isso aqui tava para a gente conseguir enxergar. Uns postitos. Vamos ver a janela pra enxergar o mundo. Porque... Menino eu fui batendo com o martelo. Olha isso aqui. Eita, molesta. Só as... <risos> as destruição. Mas aí também, isso aqui ninguém vai se importar, né? Que ninguém vai ficar de perto. Ninguém vai ficar aqui. Agora o negócio... É a poeira que ficou. A sujeira que tá aqui. A maior bagunça. Tudo espalhado. E vamos já arrumar o quarto, né? A faxininha vem. <risos> Ei, minha gente. Olha... Eita, tô feliz Olha isso aqui, que situação Agora, spoiler, né? Nesse vídeo de um vídeo que vai sair em breve Porém, essa aqui é a primeira prateleira Vou até mostrar mais de longe Como é que tá ficando Bonitinho, né? Tá meio torto aqui, né? Vou afastar tudo daqui pra cá um pouquinho E aqui em cima Eu vou colocar esses livros aqui Que eu já tô me organizando pra tirar Os livros da Tag Sendo que eu ainda não tenho com o que segurar Então eu vou colocar tudo deitado ali por enquanto Deixa eu ver Pegar uns aqui vai. Eita, moleque, caiu foi tudo ali mas botar assim tá entendendo tudinho e Uf, finalmente né tava pelejando por essas bichas prateleira inclusive botei pera ainda inclusive botei no instagram uma enquete voltando se a pessoa era para eu voltar aqui pra eu botar aqui nicho ou prateleira prateleira tava ganhando destaque nicho virou <risos> nicho ganhou vocês voltaram para colocar nicho na minha parede só que nicho é caro não tem condição eu achei essas prateleira 30 reais cada uma ou seja, uma foi 30, outra foi 40. Muito melhor, né? A economia veio e os livros, por enquanto, ainda estão aqui. Se caírem na minha cabeça um dia, eu deixo vocês saberem. Mas, por enquanto, eu tô amando que tá assim. E apesar de não ter sido os nichos, que ficaria também muito bonitinho, eu achei que ficou ótimo. Ficou, não? Ficou. Chegou a hora da verdade. Vou até me afastar aqui um pouquinho. E ficou bom, não foi? Eu amei, minha gente. Ficou tudo pra mim na minha vida. Minha carreira todinha, essas prateleiras aqui. Mas a mesa... Peraí, deixa eu mostrar tudo junto assim. Com a mesa. Olha, que organizadinha, né? Eu achei. Agora a estante, ficou com Deus, né? A arrumação. Assim, mais ou menos. Arrumei um pouquinho aqui em cima. Olha o que eu fiz. Na verdade, não arrumei não. Só deixei do jeito que tava e botei os negócios em cima. <risos> e reorganizei um livro pro outro lado. Um livro desse que tava aqui embaixo... Outros, esses que estão aqui, estão aqui. Uns que estavam aqui, vieram aqui para cima. Os que estavam aqui em cima, vieram para ali. E os que estavam ali, estão ali agora. Aí, os da TEC que tava aqui nesse espaço, que tem um elefante agora. E tem esse espaço. Embaixo eu tô mostrando, que eu vou mostrar agora, porque não tá é tudo bagunçado. Esse daqui ainda vai um monte pra doação. Por isso que tá nessa bagunça. Aqui. Então, só vou mostrar daqui para cima. Que tá organizado, não. Está... Cada coisa no seu lugar. Colocada. E é isso, sabe? Pra hoje é isso que tem. Isso aqui, inclusive, é a pilha de livro que eu tô lendo em dezembro. Olha só, isso aqui é pra começar. Nem comecei ainda nem olhei Esse aqui já comecei. Esse aqui já terminei. Esse aqui tô terminando. Esse aqui vem a última parte pra gente discutir em breve. Dia 30 de dezembro. E por hoje é só, né? Essa aqui é a minha nova arrumação. Talvez eu faça, invente um cenário aqui. Talvez. Ninguém sabe ainda. E a estante arrumação de verdade ficou com Deus pra outro dia... Que é quando eu vou tirar tudo, limpar, não sei o que, porque ainda tá cheio de poeira fina, que a gente não tira tudo, né? E pronto. É isso. Acho que esse vlog até aqui, aperta aqui embaixo, no curtir. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, aproveita, acompanha tudo que tá saindo por aí. 2021 tá chegando e tem vídeo aqui no canal toda semana. Se bem que semana passada teve vídeo, não. Mas essa semana tem, e <risos> próxima semana provavelmente também, é pra ter vídeo toda semana aqui. Então aproveita e se inscreve pra gente chegar logo nos 10 mil, que tá bem pertinho, manda pros seus amigos e tudo mais, tá certo? Esse aqui foi o um vídeo colocando as minhas prateleiras novas, esse aqui é um panorama geral comigo e tchau!